Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns a todas as professoras que se dispuseram a fazer parte do primeiro comitê gestor do AI. Em seguida, queremos apresentar alguns passos desse trabalho de construção da rede. Gostaríamos que, inicialmente, vocês se reunissem, que vocês discutissem, apresentassem suas ideias, discutissem entre si, tudo que imaginam como parte desse trabalho do comitê. Depois a gente vai se reunir online com vocês. E, para tanto, nós escolhemos um encontro no mês de agosto, numa quarta-feira, à tarde, depois das 17 horas, e os dias melhores para nós aqui são os dias 8 e 22 de agosto. Vocês vão ter como é, escolher esses dias é, a partir do TNR. Vamos também disponibilizar o nome de todas as que comporão o primeiro comitê gestor, seus nomes completos, rede de ensino, eh, estado em que trabalho e o que cada eixo representa em termos de atividade eh, para, eh, do comitê. Então, sem mais, aguardamos a escolha da data da nossa reunião e, mais uma vez, reiteramos os nossos parabéns a todos aquelas que se que formaram o primeiro comitê gestor tchau e muito obrigada